A área experimental que foi utilizada para treinamento sobre o, a soja uh, extend, que é tolerante ao dicamba. Não está aprovada ainda no Brasil. Essa primeira demonstração é realmente o que chamamos de demonstração de integridade de tratamento. Em outras palavras, isso é só para enfatizar o que a trait de resistência de dicamba é, como ela funciona e o que ela é e não é tolerante. Ok, então esse, o objetivo desse experimento é para mostrar para aqueles que estão interessados em conhecer a, sobre a integridade da característica tolerância ao herbicida dicamba e mostrar o que a planta tolerante ao dicamba é e o que ela não é. So, these are all extend soybeans, they are all dicamba tolerant. The first four rows we did not spray dicamba on, we treated it as a Roundup Ready system. Então, uh, esta, essas, toda essa soja que vocês veem aqui, todas elas são é soja uh, de Camba ex, uh, Extend. As quatro primeiras fileiras não foram uh, pulverizadas com nada. The next four rows we did spray Extendamax on. We did spray dicamba, just showing that there is no difference in those rows and that this trait is very tolerant to dicamba. As quatro fileiras subsequentes uh, foram pulverizadas com o Dicamba. Isto mostra que a soja não pulverizada e a soja pulverizada parece a mesma. Ou seja, a pulverização do Dicamba na soja não causou nenhuma injúria, nenhuma fitotoxicidade, nenhum prejuízo para a planta. Ela é de fato tolerante ao Dicamba. These four rows were sprayed with a product called Status. Status is a herbicide for corn. And it is a dicamba herbicide, but it also has another active ingredient that the beans are not tolerant to. So we want to make sure that farmers understand that just because this product has dicamba, it cannot be sprayed on extend soybeans. Esta soja aqui que vocês veem aqui à nossa frente, baixinha, ela também é a mesma variedade de lá, porém ela foi pulverizada com a mistura de herbicidas que tem de camba e um outro herbicida que não é próprio para pulverizar soja, mas sim para pulverizar milho. Então vocês veem que atrapalhou o crescimento, o desenvolvimento da soja. Nem tudo que tem, o resumo e a conclusão para levarmos para casa é o seguinte, nem todo herbicida que tem de camba pode ser aplicado em soja de camba. Se for mistura, corre se o risco de causar fitotoxicidade. In the last four rows were sprayed with 24D, which is a very similar herbicide to dicamba, but the this, this trait is not tolerant to 24D. It is only tolerant to dicamba. And there is some confusion about that uh with customers and we want to make sure they understand. Então, dicamba é um herbicida similar ao herbicida 24D. Então, você pode pulverizar a soja de a soja Extend com o dicamba, mas não pode pulverizar com 24D. Essas quatro fileiras aqui foram pulverizadas com este herbicida 24D e como ela não era resistente ao 24D, mas sim apenas ao dicamba, vocês veem que praticamente matou a parcela quase que toda. Uma outra planta que escapou, ok? De cama, é o que é isso aí? Pra que, que é? Você sabe do que, que é? Diferentes. Tem vários uhum. tipos de espécies de caruru ou de amarantos, tem o um palmere.